Lançado em agosto de 2017 para Switch, PS4, Xbox One e PC, Sonic Mania é um jogo produzido pela Pagoda West Games em parceria com a Red Cannon e publicado pela SEGA. Feito por fãs para fãs, Sonic Mania é um jogo que tem como objetivo resgatar a sensação de jogar o Sonic para o bom e velho Mega Drive e, ao mesmo tempo, renovar a franquia e trazer novas mecânicas. Seguindo o padrão da série, o jogo tem uma história simples e leve, como deve ser em um jogo de Sonic. O plot não tem muito segredo e serve de pretexto para a utilização das fases e elementos antigos, o que não é ruim. Após os eventos de Sonic 3, um Phantom Ruby é descoberto por Sonic e seus amigos, mas é alcançado antes pelo Dr. Robotnik. Os poderes dessa pedra teleportam os personagens através de várias épocas diferentes. Seguindo a premissa básica dos criadores, a tentativa de resgatar a jogabilidade clássica é alcançada com louvor. Sonic Mania traz aquela sensação gostosa dos jogos antigos sem deixar de lado as inovações vistas em algumas fases, sejam clássicas ou modernas. Com controles precisos e desafio no ponto, as novas mecânicas associadas às clássicas deixam a movimentação dos personagens mais dinâmica e, ao mesmo tempo, muito mais melhor de bom. Levando em consideração que a proposta é imitar o jogo antigo, a direção de arte acerta ao reproduzir da melhor forma possível o universo em que o jogo está inserido. Com animações melhores que os jogos anteriores, detalhes como um nick gigante em 3D ao fundo, cores vibrantes, Partículas que pulam da tela, cenários que utilizam fundo como elemento de gameplay e uma fluidez que impressiona até nas máquinas mais modestas, Sonic Mania traz ótimos gráficos em 2D. Como não poderia ser diferente, a trilha tem um papel fundamental. Aqui é onde o jogo mais divide os fãs, apesar de conter trilhas nostálgicas, que remetem aos jogos antigos, e novos temas que são bem interessantes, algumas músicas deixam um pouco a desejar. As trilhas que marcaram tinham em comum a simplicidade. No jogo algumas músicas parecem muito complexas e não encaixam totalmente no estilo da era 16-bits O que não chega a incomodar, no geral o som é muito bom Conseguindo cumprir a promessa, Sonic Mania traz de volta a sensação de jogar Sonic novamente Esse jogo é bom demais da conta